Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre SEO para blogs, tá? É, SEO para blogs e para sites também, tá bom? Se você tá querendo ranquear no Google, é, ranquear melhor, né? Aparecer ali nas primeiras posições e o seu blog, é, o SEO é uma excelente estratégia para você aplicando. Então se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa seu like aí, se inscreve no canal. A gente fala aqui nesse canal sobre marketing digital, é, SEO, sobre YouTube, sobre vários assuntos legais que... Para você que está começando aí no marketing digital, eh, vamos junto que a gente vai crescer junto, tá bom? Eu fiz uma pesquisa no Google e eu reuni algumas estratégias de SEO para blogs e para sites eh, num post só para poder facilitar, porque são muitos fatores e é muito comum o pessoal desistir, porque trabalha para caramba né, com blogs, eh, postando conteúdo e às vezes demora a vir o resultado. Quando o resultado começa a vir, a pessoa já já estou o balde, tá? Então, assim, eu trabalho com estratégia de YouTube, para mim uma das principais estratégias, e uso também o blog como suporte, tá? Mas, assim, a gente vê que o crescimento não é tão rápido. Mas a gente vê que o crescimento, ele, é, ele demora, né? E, assim, tem que ter consistência. Eu estou falando isso também, mas, assim, eu também estou vendo meu, o meu ranqueamento crescer aos pouquinhos, mas ainda tá muito pouco, mas eu acho que esse site aqui pode ajudar com as principais estratégias de SEO para blogs e para sites, tá bom? Vamos lá. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vale a pena você estudar. Eu vou deixar aqui embaixo alguns links para você dar uma olhada. Tem alguns vídeos de especialistas que falam um pouquinho mais sobre isso. E isso pode te agregar, né? Ou seja, cada vídeo que você assiste, cada artigo que você lê, você vai botando mais uma pecinha aí no seu quebra-cabeça, né? no seu arsenal de informação, para você cada vez mais construir aí o seu... Se você vai trabalhar com blog, tem muita gente que constrói site é, sozinho, né? Com, direto no código. Cara... O jeito mais fácil é usar o Wordpress. O Wordpress é um CMS né, que um que você posta conteúdo ali, tem uma ferramenta completa, bem completinho. Com um clique você instala. É, a maioria das hospedagens hoje em dia, se você contratar uma hospedagem, você consegue com um clique já instalar o Wordpress, tá? E já começar a trabalhar assim em papo de meia hora, você já está postando conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo o link da, do lugar onde eu hospedo, que é a Hostinger. Estou super satisfeito, tá? Baratinho. Suporte 10, nunca tive problema, tá certo? Então, vou deixar aqui embaixo o link, dá uma olhadinha lá, de repente se você se interessar. Então, assim, eu escolhi o um WordPress para trabalhar, para você adicionar um post, é super simples, tá? Então, você vai ter aqui, ó, isso aqui é um post zerado, você vai ter lugar para colocar o título, e aqui já começa a escrever seu conteúdo, e por aí vai, vai escrevendo. E aqui você também tem uma ferramentinha, você tem alguns plugins que podem te ajudar a fazer isso. O Yoast SEO é um deles, que pô, eu super recomendo. Só o fato de você usar, você já vai, tendo, vai aprendendo SEO, porque ele vai te indicando o que, que você tem que fazer. Tem outros plugins também que eu indico, que é o links que você pode também é, colocar links amigáveis, né, que ele substitui um pouco o que o Bitly faz, só que com o seu domínio. E também tem outras ferramentas que eu vou falando aqui durante esse vídeo, tá bom? Então vamos voltar para lá. Vou carregar aqui de novo o post, tá vendo? Aqui, aqui é o título, aqui é o autor, tem as tags, tá vendo esse verdinho aqui? É uma ferramenta do SEO, Yoast, é uma ferramentinha aqui, tá vendo aqui, no caso, tem uma parte que tá vermelhinha, mas ele vai indicando aqui se tá ok se não tá, tá? Então, ele, ele faz a, a métrica se seu post tá legal ou se não tá. E a gente vai acompanhando pelo blog por dentro que eu acho que vai ficar legal assim, fica mais fácil de entender pra você que tá querendo ranquear um blog. Então, já falei do WordPress, né, que é uma da plataforma que é indicada para SEO e para blogs. Você também tem aí, vão ser os plugins que você pode instalar no próprio WordPress. Basta vir aqui, ó, em plugins, ó, adicionar novo. O Yoast é um, tá? Você vai ter plugins instalados e durante aqui o vídeo eu vou falando outros. Eu vou deixar aqui também embaixo o, o, um vídeo que fala sobre a instalação do WordPress que eu também tenho aqui no canal. Escolha da palavra certa. Então, ali como eu mostrei, é, tem a ferramentinha aqui, o próprio Yoast, ele coloca aqui, ó. Qual a palavra-chave que você quer ranquear? A frase-chave em foco. Eu ter SEO para Blogs. Então, assim, você vai aqui no, no Ubersuggest, SEO para Blogs, digita e vai aparecer aqui o volume de pesquisa 90, bem pequena, mas também ele vai ranquear para outras palavras-chave. A dificuldade aqui está dizendo que é fácil, 23, né? Mas, tá vendo? Assim, está até em queda, porque acho que o pessoal está preferindo bastante vídeo tá que ele aparece aqui as palavras-chave SEO para Blog, SEO para blogs o volume é pequeno mas se eu pegar cada uma dessas aqui e somar acaba dando um volume maior mas eu botei para ranquear para SEO para blog então vem aqui botei as palavras-chaves e vou tentar utilizar elas no meu post eu coloco aqui ó a quantidade de vezes que está aparecendo tá então eu consigo acompanhar se estiver baixa eu vou adicionando se tiver excessivo eu vou retirando ele vai falando o que você tem que fazer. Ó, link de saída, bom trabalho, ou seja, links para outros sites, links internos, ou seja, linkar de uma página para outra, frase-chave na introdução. Então, tudo isso aqui, quando você começa a digitar, está tudo vermelhinho. Tá? Então, você vai, ah, isso aqui tem que corrigir, vai corrigindo um a um. Só você instalar esse, esse Yoast, vai te ajudar bastante a saber o que, que você está errando. Então, vamos passar aqui para outra. Escolha da palavra certa. Eu já escolhi ali, eu mostrei para vocês no Bersuggest. tá certo? É... Como, como a gente encontra essa palavra-chave, né, então gente, é justamente isso, você encontrar a palavra-chave aqui. Se você quiser disputar uma palavra-chave maior, você pode, tá? Você tem duas formas de fazer isso aqui. Você pode escolher uma palavra-chave que tem muito, muito peso, se, por exemplo, se fosse colocar aqui SEO, tem algumas ah, SEO, 33 mil buscas e 100, as variações, mas você consegue aqui identificar se é um nível de dificuldade muito grande, tá? Abaixo de 20, o nível de dificuldade, ele, ele é razoável. Tem outras ferramentinhas aí que você pode... Esse Mzinho aqui, o MozBar, pode te ajudar a identificar isso. Tá? Instala ela, vai clicando ali, vai, vai fazendo a pesquisa, senão vai ficar muito grande aqui a, a, o vídeo. É, outra forma também que eu falei que eram duas, é escolher a palavra-chave de acordo com o volume de buscas. Não é ideal você pegar a mais buscada, porque se a é mais buscada, também tem mais gente disputando. Então você pode escolher essas outras palavras aqui, ó, técnicas para blog, de QG mas tem que ver a quantidade, tem que balancear aí a quantidade de, de, de resultados também de buscas mensais, que é aqui esse site que mostra. Também não adianta você botar uma palavra-chave que seja com pouco volume, mas que ninguém procura, ninguém encontra. Se quando a pessoa encontrar, o, o, o conteúdo tem que ser bom. Realize o objetivo da busca. Se a pessoa estiver buscando por essa palavra, quando ela alcançar o seu blog, o seu site, o seu artigo, ela tem que tipo resolver o problema dela, porque senão também a pessoa bate e volta... E não adianta você é, botar várias palavras-chave e não botar o conteúdo de acordo, tá bom? Sempre que você fizer uma busca, observa o conteúdo, SEO para blogs. Vai ter, vão ter anúncio, ou seja, é uma palavra disputada aí, né? Tem algumas palavras-chave aqui também que você pode usar para ranquear. É bom você adicionar essas palavras-chave no seu artigo. Analisa o que, que as pessoas estão falando, né? para construir um artigo que tenha um pouquinho de cada coisa disso aí, que extrai o melhor de cada um e que construa um artigo de qualidade seu também. Então observe os primeiros resultados da busca de escrever seu conteúdo, para saber o que, que você coloca no seu artigo. Use o RLA Amigáveis, meu título é, é SEO para Blogs e Sites, dicas para ranquear, então vou ter aqui dicas de SEO para Blogs, tá? que é uma das palavras-chave. Tá? E evita de mudar isso aí. depois que já tiver colocado ali, Evita de você colocar, de mudar isso aí, o, o, o slug, né, você muda aqui, ó, link permanente, cadê? O slug do URL, porque se você mudar o que estava ranqueado, você tem que começar a ranquear de novo, porque você fica mudando, então, o que já estava ranqueado, é como se você criasse uma nova página e excluísse a outra, entendeu? Ou então faça um redirecionamento. Use palavras de cauda longa, né, o long tail, então, o que, que, que é isso? Quanto maior for a sua palavra, maior seria a cauda dela, né? E, mas também diminui a quantidade de buscas. Então você tem que achar um meio termo entre uma, uma palavra que é buscada, mas que tem um volume de buscas assim que justifique você tem o trabalho né, para poder fazer aquilo ali. As pessoas acham que quanto mais mais buscada é a palavra, melhor, mas não, porque é mais buscada, mas também tem mais gente competindo, tá? E a escolha palavra de nicho, quanto mais específica melhor, ou seja assim, quanto mais você vai nichando, então assim, vamos fazer um exemplo: calda curta, né? É pizza, muitas buscas. Mas assim, pouco focada. Pizza de calabresa. É um pouquinho mais focada, né? Ou seja, é uma pizza de calabresa. Então tem menos busca, mas você também busca e está direto naquele resultado. É pizza de calabresa com borda recheada. Com catupiry. Então passa a ser uma, uma, uma palavra de cauda longa. Se você ainda bota, de repente, uma localização, tipo assim, em São Paulo. Mais ainda, em São Paulo, na Moca, sei lá. Então mais específico você vai sendo. Quanto mais você bota palavras... Mais cauda longa é esse teu artigo, menos buscas acessam essa, essa palavra-chave, mas em compensação, quando a pessoa encontra, é extremamente específica, tá? Tá? não adianta você anunciar uma pizza para o Brasil todo, se quem vai consumir, né? onde você consegue entregar na sua região. Realiza o objetivo da busca, ou seja, se o objetivo da busca é falar sobre SEO para blogs, então seja específico no seu artigo, seja relevante, né, um conteúdo relevante para quem encontrou. Então observe os primeiros resultados da busca antes de escrever o seu conteúdo. A gente já falou, faz uma análise, para quando começar seu conteúdo, você já está municiado de bastante informação. Use URLs é amigáveis, já botei aqui, dicas de SEO para blogs. Você consegue é, configurar isso aqui na parte links permanentes. Você pode colocar aqui o nome do post. Você pode colocar é, padrão, que o WordPress padrão vem aqui, P123, que seria o, nome, o número do post. Você pode colocar com data, você pode colocar vários artigos aqui. Mas o que eu recomendo é botar o nome do post. O Yoast faz uma configuração personalizada disso, está aqui, é bem interessante. Atualize seu conteúdo, tem vez que você coloca um conteúdo ali e o Google entende que esse conteúdo é um conteúdo antigo. Então você começa a ter conteúdos que são bons, bem ranqueados, que com o tempo vai passando, as pessoas vão colocando, surgem novas é, é, novas atualizações, no, novidades, e seu post não pode ficar parado no tempo. De tempos em tempos você volta lá, adiciona, só que você tem que pensar o seguinte, coloque é, títulos que ajudem. Imagina você bota assim, ó... 15 formas de ranquear seu site com SEO para blogs, aí você surge uma que são 16, 17, tá? aí você tem que mudar teu, teu blog, o teu endereço e quando você muda o endereço você perde aquele, aquela URL que tava, já estava linkada ali, você tem que mexer na, aqui ó, de, de 15 para 16 para 17, aí começa a perder, e se for no final aqui em 2018, aí vira 2019, você tem que atualizar, uma coisa, você mexe na URL, cara, você vai perder todo aquele juice, né? Toda aquela história que você tem de, de visualizações ali. Então, bote melhor, apesar de colocar a lista ser bom, pensa de uma forma que quando você precisar atualizar seu conteúdo, você não vai perder aí esse, o título e o URL aqui, tá certo? Então, assim, se seu conteúdo está na primeira posição, não descansa, porque vai ter uma galera, galera pesquisando o seu para ver o que, que você está fazendo, então, é como se fosse uma disputa cabeça a cabeça ali, tá? Você esteja sempre atualizando o seu conteúdo, olhando o que as pessoas estão fazendo. Se alguém te passar, você vê o que ele fez para te passar e vai adicionando o seu conteúdo, tá? Se tiver nas posições entre a segunda e a quinta posição, é, você está perto ali também. Então, vai... vai cara, o é, negócio é monitoramento sistemático. Você tem sempre, você tem sempre que estar tá acompanhando o que está acontecendo ali. E se você tem conteúdo assim entre a sexta e a vigésima posição quando você começa a aparecer nos resultados de busca nos primeiros, ali que você tem que aproveitar que, ó, está começando a visibilidade, pega a palavra-chave, vai adicionando, é, vê o conteúdo de outras pessoas que estão ali junto também, vê o que elas estão colocando, vai adicionando tudo no seu, no seu post, no seu artigo. Daí que a atualização entra como uma ótima ferramenta para isso, tá certo? Então, assim, é como se você nunca tivesse descansado, tá? se a gente está falando de um post, tá? Não adianta você ter o melhor post do mundo num site ou num blog que acabou de ser lançado, porque ele não vai ter autoridade ainda, o domínio não tem autoridade, porque tem pouco tempo, tem poucos posts. Essa autoridade você vai construindo com a frequência, a quantidade de posts que são colocados no, no seu blog e a quantidade assim, que é crescente, ou seja, um, um blog com 20, 30, 40 artigos é muito pouco ainda. Tá? Então assim a estratégia é você ir colocando constantemente... E não falando somente sobre o mesmo assunto, você fala sobre um assunto, bota outros posts satélites para poder ranquear essa página, não fica disputando energia com essa página, então assim, você cria um post sobre pizza de calabresa, danana, depois você vai criando outros posts de, de pizza, linkando com essa pizza aqui, que aí você vai fortalecendo essa. E esse aqui, por exemplo, você bota 1500 palavras, e nos outros você bota um pouquinho menos, 1000 palavras. E você consegue controlar isso, ó, quando você vai selecionando, ele vai aparecendo aqui, nos cinco blocos, 114 palavras. Se tiver algum conteúdo levando o seu site para baixo, exclui ele. Às vezes você tem conteúdos antigos no seu blog, conteúdos de, sei lá, 3 anos, que estão arranqueados, que estão com erro, que estão com muitos links, que estão com links ruins, enfim, coisas que você começou a escrever 3, 4 anos atrás que você não era tão bom quanto você se tornou e que, de repente, pode estar atrapalhando. Então, acho que vai colocando conteúdo novo. Se tiver algum ali que, que é ruim, você pode excluir, aos poucos para evitar que esse conteúdo com erro que não está legal, né, você atrapalhe o rendimento do seu domínio de uma forma geral. Mas assim, aí você tem forma de fazer redirecionamento é, para poder aproveitar um pouquinho o juice daquilo ali e redirecionar para outros, entendeu? Mas assim, a melhor forma é corrigir. Usa o Search Console do Google, né, para você poder ranquear. Aqui não vou nem entrar nessa ferramenta não, mas assim, você vem aqui e você consegue acompanhar né, é, o que está acontecendo, as palavras-chave. É, quando você coloca um post no ar, vale a pena você já é, pedir para o Google indexar por ali. É uma super ferramenta também. Se eu for fazer um, um, um vídeo sobre o Search Console, vai ser um vídeo grande já. Então aqui vou passar reto. Use essa ferramenta que ela é muito útil, tá certo? Para você fazer um acompanhamento. É, hoje em dia, assim, a maioria dos acessos já ultrapassaram de desktop, ou seja, você tem alguns conteúdos que são acessados por 70%. Por, por celular, para smartphone, né? Então, o seu conteúdo tem que ser mobile-friendly. Ou seja, você tem que ser amigável para os celulares, né? para os smartphones. Então, aqui está dizendo que são 50%, mas assim, tem muitos conteúdos que já batem 70%. Então, já é uma realidade. O que era futuro, hoje em dia, já se numa realidade. Principalmente do público jovem. Tem os aplicativos que mostram, assim, como é que você fica né? nos dispositivos acessa, né? E tem um testador também do Google, próprio Search Console, e você consegue ver se está... Ok, para dispositivos móveis, tá certo? e Invista em contente ou seja, aproveita coisas que estão acontecendo, vez em se tem um evento, é, tem pessoas que estão bombando, artistas, é, shows. Por exemplo, há pouco tempo atrás teve aquela aquela meme lá do, do Caneta Azul. Várias pessoas lançaram conteúdo sobre Caneta Azul. Como é fabricada a Caneta Azul? Foi um dos que eu vi, assim, que cara é genial, o cara já pegou aquilo ali e aproveitou. Várias pessoas falando sobre isso para aproveitar aquele movimento de busca que está acontecendo, e para mostrar para o Google também que você está antenado. Tá? Isso é uma coisa que funciona também. O buzz é o burburinho, né? O conteúdo de burburinho. Seja visual. As pessoas gostam, memorizam mais fácil o que é visual. Então trabalhe com imagens, trabalhe com vídeos, com infográficos. Usa também isso para poder ranquear. Então toda imagem também ela tem um nome, né? arquivo. Né? Então você pode colocar ali, que ajuda a ranquear. Em vez de jp, é, imagem 001jpg você bota so para blogs.jpg e na imagem você bota aquele altzinho, você bota descrição, você bota conteúdo alternativo, vai botando itens que vão ajudando, você seja, a imagem passa a ser mais um item para você colocar no seu artigo. É, post satélite, ou seja, então, por exemplo, se você quiser adquirir alguma coisa para pizza, por exemplo, pizza de calabresa, você pode fazer como fazer massa de pizza, qual o melhor queijo para usar na pizza, você faz vários artigos satélite em volta, todos linkando para esse principal porque aí você vai fortalecer esse principal com uma autoridade, ou seja, tem vários artigos de pizza linkando para o artigo principal e esse aqui vai ganhando autoridade, tá? porque não vai fazer muito sentido você é, ter vários posts disputando o mesmo espaço no blog, então você constrói vários para fortalecer esse principal aqui, tá bom? Vou mostrar para o Google que você é autoridade naquele assunto. É, encontre snippets e otimize para eles, ou seja, então os snippets isso aqui, ó, quando você coloca um conteúdo que é ótimo, ele, ele cria essa partezinha aqui ó, que ele pega um mix dos 10, acho que são... Então assim, o snippet é o seguinte, quando você cria um conteúdo que é muito bom, você tem a chance de aparecer em cima de todos os resultados com essas interações aqui ó, tá vendo? Você vai aparecer na frente de tudo porque é um resuminho, tá? Então assim, isso aqui às vezes você... é uma forma de você aparecer acima do que está em primeiro lugar. Tá certo. Então fica uma dica aí que é bem, bem interessante, é, todo mundo quer aparecer ali e realmente é, é uma forma de otimizar. São os fragmentos de informações disponibilizados pelo Google para que o usuário encontre informação em busca de forma mais rápida e mais fácil. Sem a necessidade de entrar no, no, no post em si, ou seja, é né, o um pequeno resuminho ali. Remova backlinks negativos. Isso antigamente o pessoal falava né, que é, o backlinks era importante, o pessoal sai botando em tudo que é site. Tá, então, você queria ranquear para pizza, você botava até num, num site que falava de moto, se tivesse algum lugar para você colocar ali, você a pizzaria e tal. Então, assim, o link, o backlink, ele tem que vir de uma fonte é, que tenha relação. Se você espalhou seu link aí por vários lugares, e você tem um mo monte de link ruim chegando no seu site, isso pode atrapalhar. Então, também é, é considerado spam né, pelo Google. Já coloquei aqui, em em Long Tales, na verdade, de calda longa, né, são as palavras-chave. Ele tenta colocar não as principais, mas as, as que tem, sei lá, três, quatro palavras. Você vai ter menor quantidade de busca, mas também a busca vai ser mais específica. E a chance da pessoa é, encontrar o resultado ali é, é grande. Até numa, no caso de uma compra, é a mesma coisa. Se você botar um anúncio de mochila, a pessoa vai, pode chegar no teu link, mas, pô, mas é assim ela, ah, mas ela queria uma mochila impermeável, 60 litros. Tá? Então, assim, se você botar mochila impermeável 60 litros, que é a cauda longa, a chance de quando a pessoa clicar ali e encontrar, é muito maior dela ficar satisfeita com o resultado do que tá, porque ela encontrou o que ela queria. Então, assim, a, a investir em palavras-chave de cauda longa é, menos concorridas é mais fácil de ranquear com elas, tá bom? Insira links para outros domínios, ou seja, se o seu artigo é um artigo positivo e você linka para o G1, você linka para, para a Folha... Você linka para sites relacionados, tá? Por exemplo, quando eu falei o G1, não é porque o G1 é um site grande, mas é um G1, por exemplo, se você estiver falando sobre pizza e você linkar para um artigo que é fala sobre as 10 melhores pizzas de São Paulo, com borda de São Paulo, cara, tudo a ver, porque assim, o Google vai entender que você está fazendo um conteúdo de valor, que você também está distribuindo conteúdo para lugares que têm relevância, então você começa a ter relevância também. Isso é muito importante. Mas não adianta você também usar esses links poderosos para linkar um assunto A com outro assunto que não tem nada a ver. Coloque assim ajuste de links para abrir em uma nova página. Isso aí o pessoal esquece que eu vou botar aqui, ó. Então quando você coloca o link aqui no WordPress, você tem a opção aqui, ó, vou botar qualquer link, tá? Depois eu vou tirar. De ó, abrir em uma nova aba. Clica aqui. Pronto, fez o seu link, vai abrir em outra página, tá? Então, por quê? Porque se a pessoa está navegando, clica no link, vai para outra e some a sua... Isso é ruim para navegação, entendeu? É ruim o usuário. Então o Google entende que quando você tá num conteúdo e abre uma outra página, tá certo? Isso ajuda a, a aumentar o seu SEO. Então eu nunca esqueça de fazer isso. O pessoal não me esquece. Envie as posts com a âncora certa. O que é isso? Então aquele link ali, por exemplo, tá? Digamos que eu tava escrevendo ali que eu quero linkar para um site que fala de SEO. Se eu posso botar SEO para blogs, que está relacionado com o que eu quero fortalecer aqui, na né? minha palavra-chave. Eu posso no meio da palavra aqui, né, da, do texto escrito, colocar meu link, ok, mas muita gente bota assim, ó, é, saiba mais, ou quer saber mais, e bota o link em saiba mais, quando você bota o link em saiba mais, você está fortalecendo o saiba mais, que não tem muita relação, então não faça isso aqui, ó, não faça isso, tá, se tiver que botar um link, bota o link na palavra que você quer ranquear, Tá? E, e não bota assim solto que eu fiz, né? tem que botar no meio do, do conteúdo Corrija erros, é muito comum às vezes você vai lá no site console e fala assim Ah, tá com um errinho aqui, às vezes você instala um plugin ou alguma coisa Esse plugin ele pode trazer um erro, você pode estar com um link errado, um link quebrado é... Qualquer outra coisa assim, que você coloca no teu site né, e de repente dá erro Corrige logo porque site com erro o Google vai dando menos prioridade, tá certo? E também com imagem grande, com outras coisas assim que vale a pena se estudar e se aprofundar. Então tudo isso você vai ter que ir corrigindo no seu site. É, Desculpe perguntas que estão sendo feitas para você poder responder no seu conteúdo. Tá? Mas coisa que você não fez ainda, assim. Tá todo mundo perguntando como é que faz SEO para blogs e para sites. Cara, eu percebi isso e falei, ah, vou fazer um post. Aí pesquisei, criei um conteúdo sobre aquilo ali. Tá, Não adianta você fazer um post para que nada, as pessoas não estão tá interessadas. Então assim, se tem muita pergunta e você identifica que essa pergunta aí é uma oportunidade de criar um artigo, pega essa pergunta, já cria um artigo sobre aquilo ali, já bota no título do post, entendeu? E usa aquela pergunta no teu artigo, durante o conteúdo, que isso ajuda muito a, a entender que o Google, que você está produzindo conteúdo para atender essa demanda que está ali a chance de você ranquear é, é grande. Às vezes a diferença de, também da palavra-chave é um SEO de blogs, SEO para blogs, às vezes o para... Já faz com que a palavra-chave seja mais pesquisada. Às vezes a diferença é sutil, tá? Então tem que ficar ligado nas palavras-chave e o que, que as pessoas estão buscando. É... Espirar resultado do pago dos buscadores é, para criar o seu SEO title, seu título de SEO. O que, que é isso? Quando você faz aqui SEO para blogs. Então aqui está, tá vendo? Tem um anúncio aqui. SEO para blog, mete o tráfego do site. Então, se tem gente anunciando, é que tem gente procurando, está valendo a pena. Então, fica ligado aqui que as pessoas estão anunciando, porque com certeza, se tem gente anunciando, então é sinal que aquilo ali é alguma coisa interessante para você fazer. Ah, encontra oportunidade de links. Isso aí é quando assim, se você, se é, você vê que tem pessoas falando sobre um, um tal assunto, ah, 15 sites que falam sobre o assunto tal. E o seu site fala sobre aquele assunto? Manda um e-mail para a pessoa, lá, o proprietário do site, falando: Ah, meu site também, meu artigo também fala sobre isso. De repente você consegue que ele insira o seu site, seu artigo naquele link ali. Vai ser bom para ele, que ele vai conseguir produzir um conteúdo melhor e bom para você, que você vai ganhar um backlink. Tá bom? Então fica olhando, olhando aí o que, é que as pessoas estão pesquisando: é a lista das que melhores pizzarias de São Paulo com pizza com, com pizza com borda tal. Não é que você manda mensagem para o cara falando: Ah, minha pizzaria, tem a pizza tal, manda foto, manda material. Vai que a pessoa é, inclui o seu endereço, tá? inclui o seu site, inclui o seu link, tá bom? Isso aí vale a pena. Links quebrados ou com erro de outros sites que você tem o link perfeito para oferecer no lugar. O cara tem uma lista de 15 pizzarias que fazem, que fazem a pizza com bola recheada em São Paulo. Só que uma pizzaria fechou e o link está lá de bobeira. Então você pode entrar em contato com essa pessoa e falar, cara, você pode substituir esse link, o link está quebrado, tal, é ruim para o seu site... Aí você manda o link da tua pizza, ao invés de tirar ou deixar o site dele com problema, você está sendo proativo oferecendo para substituir aquele link e resolver o problema dele. Isso é uma coisa interessante. É, Inspire-se anúncios pagos nas redes sociais, para criar suas metas de description. Então assim, os anúncios costumam ser muito persuasivos, tem, tem a parte da, da cópia muito boa, então vê o que, que as pessoas estão anunciando, o que, que foto elas estão usando, e tenta usar aquele esse material que, de, de anúncio pago, é, para criar para você a meta de description, que no Wordpress, você tem acesso aqui pelo Yoast, que é isso aqui, ó. Você pode colocar aqui, cadê? Oh, a meta description, que quando o Google faz a busca, é isso que aparece aqui, ó. É um pluginzinho que às vezes tem Wordpress, se você não botar o pluginzinho, é... Você não consegue editar isso aqui. Não sai pino de link o seu artigo, né? Para não botar um monte de link desnecessário, bota só o que for realmente é, interessante para o usuário, tá? O foco do Google é atender a, a demanda do usuário, né? É, ter uma boa experiência para o usuário, então, é, vai linkando, mas só o que for realmente. Bota para um artigo seu, um, artigo, um link interno. Bota para um link externo se tiver alguma pesquisa sendo sendo citada, ou então, ah, tá falando sobre o Google. Google Search Console, que nem eu botei ali, você bota um link para o Google Search Console para ajudar a pessoa, já que estou falando sobre algum assunto para poder só clicar ali já, já ir. Mudar para HTTPS, o que, que é isso aqui, ó? Tá? antigamente não era tão importante, né? Era só mais para comércio eletrônico. Hoje em dia todos os, o Google está priorizando quem tem HTTPS, que é site seguro, tá bom? Tem uma, isso aí se botar no Google, no YouTube, como é que faz? Você tem várias formas de fazer isso aí de forma gratuita, entendeu? Quando você vai começar um blog, a primeira coisa que você deve fazer é você já colocar o HTTPS. Para quê? Para depois que estiver pronto, tá tudo linkado, já está indexado. Se você tiver que mudar isso, você tem que criar redirecionamento. Cara, isso é um chato. Se você, faz, se você muda, o seu site e as páginas de controle sem imagem, perde os links, é, é horrível. Não cria conteúdo duplicado, é né? melhor você criar um conteúdo só que seja de qualidade do que você criar um monte de conteúdo falando sobre o mesmo assunto, disputando entre si. Ou então, usa aquela estratégia de fazer um conteúdo principal e vários satélites. Tá certo? Repostar conteúdo, tá? muita coisa que é interessante. É, é uma, pode ser uma estratégia, mas você tem que fazer com cuidado porque o Google pune conteúdo duplicado. Incentiva o um comentário em sua página. Sempre que você tiver um artigo, pode ser em vídeo também, mas assim, mas sempre que você tiver algum artigo, fala, escreve assim, deixa o seu comentário, faz um questionamento. É, gera a, a necessidade da pessoa interagir com você, entendeu? Fazer uma pergunta interessante, desafiando o usuário. A tomar uma ação então usa essa chamada de ação para estimular o, o leitor a deixar um comentário que isso te ajuda a ranquear porque toda vez que ele bota um comentário ali são mais palavras chaves o google entende que é relevante que as pessoas estão interagindo está causando reação nas pessoas tá pontos de saída do seu site melhores como é que você faz isso vai lá nas estatísticas do analítico e ver que quais são as páginas que as pessoas principalmente estão saindo poder uma página aqui que todo mundo chega e sair a gente chega e sai chega e sai ou seja Cara, essa página não tá boa, então vai lá, corrija a página e vai vendo o que vai tá acontecendo, tá? É lógico que essa ação e reação demora pra você fazer, identificar o que, que tá acontecendo, mas vai monitorando, tá? Monitorar principalmente. É, usa é, reading tags, né, que é o H, né, H1, por exemplo, toda vez que você faz um post, esse aqui é o H1, que é, a, é o ritmo principal, só pode ter um no teu site. Você vai ter, aqui aparece H2, tá? Você pode mexer, mexer aqui, atualizar. Você vai ter o H2, que seria um segundo nível. Dentro, você vai criando hierarquia de título. Não faz isso com bold, com, com esse Bzinho aqui, não. Porque ele não, ele não vai gerar essa hierarquia. Então, é como se você tivesse um título, um subtítulo, um subtítulo, tá bom? Então, H1 é o título principal. H2 são os outros títulos principais que dividem o seu conteúdo. Não é bom criar espaços de texto muito longos sem um H desses aí. Dentro do H2, você pode colocar, classificar aqui, ó, H3, tá vendo? E dentro do H3, você pode botar H4, e isso vai até H6, mas não precisa. Normalmente, o pessoal usa mais H1, que é o título H2, e H3 como muito. Às vezes, vale a pena você botar aqui H4, para ir se subdividindo. E toda vez que você bota também a palavra-chave dentro desse, uh, uh, do reading, né, do uh, configuração do cabeçalho, você vai ajudando a fortalecer também para aquela palavra-chave. Mas também não pode ter exagero, também o Google identifica quando você tem exagero dentro da semântica, ou seja, você só repete aquela palavra, tá bom? Então, isso é uma dica. Escrevar os conteúdos, não adianta você fazer isso tudo, mas o conteúdo foi uma bosta, né? Assim, tá? O conteúdo não pode ser ruim, senão a pessoa começa a ler o primeiro parágrafo, e fecha o saco e vai embora. É, ser significativo, ou seja, assim, dentro da semântica, é, você tem que... É, fugir daquilo que fazia antigamente que a palavra-chave era, era SEO para blogs o cara pegava a palavra-chave e copiava um monte isso que o Google entende que assim que dentro daquilo ali você tá falando de SEO para blogs aí você tem tá falando de WordPress você tá falando de é, de títulos você tá falando de estratégia tá falando de, de técnica está falando de dicas está falando de, de artigos você tá falando de várias palavras que coincidem com a palavra SEO para blogs, entendeu? Como é que você identifica, por exemplo, uma palavra que, tem, que é escrita igual com significados diferentes? Por exemplo, manga de camisa e manga de fruta. A manga de fruta, quando falar sobre isso aqui, vai citar árvore, folha, plantação, sabor, fruta. E quando for manga de camisa, vai citar moda, loja, tecido, botão, enfim, aí o Google, pelas palavras... É, que estão ali no mesmo artigo, o Google consegue entender o que está falando, está tendo next está tendo conexão, tá? Então não adianta você é, é, botar qualquer texto, é, botar a mancha de texto e sair botando palavra-chave, como o pessoal faz antigamente, porque o Google hoje em dia consegue identificar isso aí com clareza. A pessoa clicou, foi para o seu, seu post, Tá? Se chegou aqui, bateu, voltou, cara, senão o teu conteúdo é ruim. Então, assim, atenção para... Bota imagem, escreve bem, os primeiros parágrafos, bota um conteúdo de muito valor para evitar o leitor bate e volta. Ou seja, o Google consegue identificar o tempo que o usuário está no seu site, é, interagindo aí, consegue meio que identificar e consegue ver se aquele conteúdo foi útil ou não. Consistência nas postagens, determina uma frequência. Não adianta você botar um blog no ar... Primeiro dia bota 40 posts, dia seguinte bota nenhum, é, passa o mês não bota mais nada, mês seguinte bota mais 30 posts. Então assim, cara, bota de um por semana, dois, três por semana, um todo dia. De acordo com a sua consistência, eu sei que é difícil, tá? Porque mais se você.. Por isso que no início é indicado você não ter. Quando a pessoa começa a trabalhar com, com produzindo conteúdo, não é indicado a pessoa começar com dois, três, quatro blogs ao mesmo tempo, porque senão a pessoa não consegue administrar. Você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar correção, você tem que fazer monitoramento. Então, criou um, cara, faz ele até dar certo. Vai tá postando conteúdo, postando, postando com frequência. Dois por semana, é, três por semana, mas vai botando conteúdo de qualidade sempre, tá bom? É, isso que eu já falei que é consiga o tráfego do Google Image, ou seja, como botar sua palavra, é, você coloca, é, é, faz o SEO dela também, botando o nome no título, é, e botando o alt, a descrição. O Mois Barra, eu falei também, que é aquele aquela extensãozinha do Google que é, ajuda você a identificar os parceiros, né? Quais são as palavras-chave, quais são as a, a autoridade do domínio, do Outra dica, assim, que caprichar no orgânico é bom, mas você pode também usar o Google Ads com sabedoria para poder é, ter resultados positivos também nessa... As pessoas costumam sempre clicar na primeira página. Dificilmente alguém começa a ir na segunda, terceira, quarta, quinta, então, assim, se no início você quiser gerar tráfego para o seu site e achar que vale a pena você ranquear aqui ó, com um anúncio, aí depende da sua estratégia, tem que avaliar, tá bom? Não use páginas diferentes para competir com a mesma palavra-chave, ou seja, você criar 10 artigos falando sobre pizzas de calabresa, com borda recheada, em São Paulo, na Moca, não adianta você ter vários, né, aquilo que eu falei. Você cria uma dessa e outras auxiliares, mas não adianta você criar 10 páginas falando sobre pizza. É investir seus esforços na otimização de conteúdo para que ele atinja melhores posições do que fazer vários conteúdos sem tanta qualidade sobre o mesmo assunto, mas que não irão ranquear bem. Tá? Monitoramento, para mim, é uma das coisas mais importantes. Monitore o tráfego do seu site e solucione o um problema rápido. Se você sentir que um site tinha muito acesso e está começando a cair, o que está acontecendo? É porque sinal que alguém ultrapassou, sinal que de repente aconteceu alguma coisa, tem algum erro, sinal que a página está com, tá com algum problema, enfim... É, o site pode estar fora do ar, enfim, você tem que avaliar ali e estar se monitorando. É testar a melhor forma de encontrar as melhores técnicas e dicas do SEO para blogs e sites. É isso. Você tem que estar sempre testando ali. É, o melhor, melhor amigo de quem trabalha com, com SEO é teste. Teste, ver resultado, teste, ver resultado, vai sempre aplicando, sempre estudando também, porque é, o Google vai mudando, vai adicionando algumas regras novas lá na, no algoritmo e... Isso pode impactar diretamente no resultado. Vou deixar lá embaixo alguns links que primeiro link é, da hospedagem eu estou super satisfeito com a minha hospedagem aqui é da Hostinger, o, a instalação do WordPress é num clique, super simples. Vou deixar também o link de um vídeo que fala sobre estratégias que você pode usar para trabalhar com, com a internet, ganhar né, dinheiro com a internet, né, que pode te ajudar muito, é, criação de blogs, criação de, de vídeo no YouTube, outras ferramentas. Instagram, Facebook, enfim, tudo, super completo, completão, né? E vou deixar ali embaixo esse link de outros artigos que eu falo, que podem complementar, tá bom? Então, se você gostou desse assunto, deixa o seu comentário aí, dá um ok, dá um joia no vídeo, e vai lá também, no vou deixar tá o endereço ali, vai lá também no blog, deixa um comentário, dá uma olhada nos artigos, são artigos que falam sobre SEO, sobre é, WordPress, sobre marketing digital, e podem te ajudar você na sua caminhada aí, com conteúdo de muito valor, tá bom, gente? Isso é um grande abraço e até o próximo vídeo.